Salve, sou Marco Querini e hoje eu vou falar sobre um comentário que eu já fiz quando eu estava na Suíça. Eu tentei gravar esse vídeo quando eu estava em Orlando, mas por algum motivo o vídeo se perdeu, se corrompeu, deu algum problema. Então eu vou tentar retransmitir a lição que eu aprendi e o que eu procuro fazer quando eu estou desenvolvendo, ou quando, melhor dizendo, quando eu desenvolvi o treino esparto uma das características quando a gente faz atividade física, ou quando a gente está começando a fazer atividade física, que a gente não gosta, é porque não tem muito desafio, é muito rotina, tem que ficar sempre fazendo os mesmos exercícios, as mesmas repetições. Por vezes eu me sentia como se eu estivesse perdendo tempo, como se eu pudesse utilizar meu tempo para uma outra atividade que me desse mais prazer. Só que depois, é claro, eu fui percebendo que fazer atividade física era um investimento para a minha qualidade de vida, era um investimento para a minha saúde. Ou seja, fazer algo que seja físico, um exercício físico, quem vai usufruir desse bônus somos nós mesmos, o nosso corpo é nosso templo, então a gente tem que investir na nossa saúde. E uma técnica que eu desenvolvi quando eu estou viajando para me estimular é que quando eu vou fazer uma corrida, eu vou fazer uma caminhada, eu procuro andar por locais onde eu ainda não tenho visto. E quando eu estava em Orlando, eu estava no Dolphins, e aí eu acordei cedo e resolvi fazer uma corrida. E eu fui correndo, fui correndo, fui correndo, fui correndo, e eu fui vendo várias coisas que se talvez eu tivesse no hotel eu não veria, se eu tivesse de carro talvez eu não percebesse. Então eu descobri várias construções, vários eventos que existiam por lá, eu cheguei até a próxima da Universal, ou seja, correndo. Então, eu estava na Dolphins, fui correndo até a Universal, depois voltei. Ou seja, foi quase 30 minutos de caminhada e corrida, e eu aproveitando para conhecer cada um desses locais, que eram locais que eu não conhecia. Se eu tivesse ficado dentro de uma academia, talvez eu não tivesse visto. Então, é interessante que a gente comece a criar um mapa mental, criar novas sinapses, ver novas possibilidades. Essa é uma da diferença do treino Esparta. Por isso que eu digo que ele também é para o fortalecimento da mente, porque ele faz pensar de uma forma diferente, de olhar o mundo de uma outra perspectiva, de olhar e perceber determinados pensamentos que a gente tem para fortalecer os melhores pensamentos e não deixar passar os pensamentos negativos. Sempre que a gente perceber que tem um pensamento negativo, tentar cortar. Ou seja, tem aquele pensamento de desânimo? Corta! Tem aquele dizendo, ah, não vou fazer hoje porque está chovendo? Corta! Então a gente tem que procurar sempre criar estratégias mentais, quase que estratégias de guerra, para combater esses pensamentos negativos e vencer. À medida que a gente vai fortalecendo a mente, vai fortificando a mente, vai ficando mais fácil, dia a dia, a gente conquistar novamente esse terreno mental, esse reino mental. E nisso, o maior beneficiado somos nós, o nosso corpo e a nossa vida. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, assine o canal, curta o vídeo, deixe seu comentário. E caso você entenda que esse vídeo tem uma mensagem de bem e possa ajudar outras pessoas, compartilhe. Afinal de contas, está na hora da gente começar essa mudança dentro de nós. Depois do lado das pessoas que a gente ama. E é claro, na transformação de um mundo que possa ser muito melhor. Forte abraço e até o próximo vídeo.